Vai? Ah, tá pegando legalzinho? Não tá pegando a porta aqui? Hã? E aí pessoal, na hora gangue do mal É, bem vindos aí pra mais um vídeo do nosso querido amigo canal Bidu Garage Customs Já vai deixando aquele like maroto, compartilha com seus amigos aí Que bosta Isso não, não é. Não faz parte de mim isso aí Não tá padrão, não tá padrão mesmo. Ah, sabe o que eu tava pensando esses dias amor? Hum. O YouTube podia dar uma mudada nos negócios, né? Não tem o dislike, tem o joinha, né? Uhum. O YouTube podia pôr um assim, né? Ó, <risos> <risos> <risos> oh, YouTube, coloca um dedinho assim, <risos> ó. Quando você quiser, manda poder é né? ser... Então, vamos lá. É, não precisa deixar like nada, não. Só deixa se quiser, né, amor? É. Não faz parte da nossa vida, aí. Então, o que, que nós vamos fazer hoje, amor? Colocar o forrinho de teto. Forro de teto novo. É novo, hein? Ó. Manda fazer, né? Novinho duvido, duvido, mas eu duvido Quem tem um gol quadrado que tá com forro de teto bom Não existe, <risos> isso <aí>. Ele já <risos> saiu original da fábrica <risos> Zoado O túnel rachado já saiu de fábrica Tudo arrombado, tudo cheio de bolor, né, amor? É Feio, Aquele branco ridículo Ah, <risos> Então, quem que trocou o forro do seu teto? Adivinha? Não sei, tô te perguntando. Eu. Aí, ó. Eu. Puta, se você não conseguir trocar vai ser uma vergonha. Hein? <risos> Nossa Senhora. Ai. É muito facinho, pessoal. Muito facinho. Falando sério agora. Ó, isso aqui, se for comprar aquele originalzinho lá, que tem o um cinzinha, tem, que é tudo furadinho, é mais baratinho. Ele custa 90 reais. Esse aqui eu paguei 100, ó. Manda fazer Mandei na hora. Mandei fazer. Eles fazem na hora. Você escolhe o pano lá e faz. Eu gosto com esse paninho aqui, que eu acho que fica charmosinho. Eu acho que o tecido é mais fácil pra colocar. É muito mais fácil o tecido. O, o da p... Juliana foi de curvinha, ela se matou um pouco. Mas ficou bom pra caralho. Ficou foi muito bom. Muito bom mesmo. O tecido é mais fácil. Aí o tecido é muito mais fácil. O do meu tiãozão, fiz de tecido também, pretinho assim. com um charme. E vem tudo, viu? Quer ver? Deixa eu pegar o resto aqui. Ó. Não é só o forro não que vem, ó Vem a lateralzinha, ó Sim, vem tudo Isso aqui é da coluna aqui, ó Ela pega aqui e vai pra lá Ali atrás, aquela quininha Essa coisinha aqui, ó vem Você tudo. vai ensinar como colocar? Sem pila E aí eu vou ensinar como colocar Vai lá e faz um orçamentinho no tapeceiro lá da sua confiança Que você vai ver quanto que ele vai te furar o rabo <risos> Então, e é o seguinte, hein Estou ajudando vocês a economizar um dinheiro aí, quando vocês me encontrarem no evento aí, paga pelo menos um lanche, né, amor? <risos> oh, ajuda eu também, cara. Um lanchinho, refrigerante e tal. Pouco mortadela, Pouco ele adora. Pouco mortadela, adoro. adoro, filho. Pouco manteiga, amo. Um ah. ovo, um espelho vinho, delícia. Mas vamos lá. Nesse vídeo também, eu quero deixar mais um recadinho. Hoje eu tô falante, hein. Quero que vocês acompanhem lá o... Pessoal do projeto de garagem, né, amor? É, os meninos lá. Os meninos é muito legal, gente boa. Fiz, fiz uma visita na garagem deles lá e ensinei tudo que eu sei de Chevette. Graças a Deus, me, me libertei dessa vida de Chevette. Ah, tá chorando é, aí não, porque vem esse carro. Chevette é o carro que eu mais gostei, né, amor? É. Nossa, Tem história. Ah, idiota! <risos> Mentira! Então, aí ensinei um monte de coisa. Eles já gravaram uns vídeos lá de diferencial, agora tá saindo o um Lady Bar, vai ter alavanca, vai ter tudo. Tá? Cobra eles lá. Abração, pessoal. Vocês são, ó, 10. Da hora. Pena que tem o pala, né? Vai tomar um cacete tião do tião do hortelã que não vai nem ver a cor. Mas vamos lá. Então, vamos parar de falar um pouco? É, tá na hora, tá, tem, né? Tá sem mandar uma transadinha antes. Não, <risos> não dá. Então vamos por o que é mais, mais importante. Ah, e vai não, vir vídeo. Não. Fala dos vídeos novos que vai tem vir. Tem essas varetinhas. Nossa, ó. Ah, você quer falar da rapidinha? É. Ó, vai ter um novo quadro aí, né, mano? Vai. Rapidinhas com o Bidu. É o Bidu ou do É do né? Com o Bidu. Quer dar uma rapidinha comigo? Venha. <risos> é nada, aí eu vou gravar os um vídeozinhos bem rapidinho. Por quê? A Juliana que teve essa ideia. É, fica bastante dúvida. Que nem, saiu o um vídeo do Cash tank, o pessoal fica com dúvida de como que monta essa conexão, né, amor? Sim. Então aí eu vou colocar esses videozinhos rapidinho, montando a conexãozinha ali. Cinco minutinhos tá de bom. vídeo. Coisinha rapidinha. Tips, tá? lava-filtro. Muita... É, é, lava-filtro, filtro. essas coisinhas. Ah, é, é rapidinho. É, coisinha rapidinha, bestinha, só pra. Pra.. A galera aí pode... eu respondo vocês com o vídeo. Entendeu? Fica mais é, fácil, né? Fica o pessoal mais já fácil. entende melhor. Então vamos lá. No forro do teto ali, ó, tem essas varetinhas aqui, ó original. Mostra o tamanho, essa menorzinha. É, o meu só tinha quatro varetas, vai cinco. Aí essa daqui é da onde, amor? Hã? Não sabe de onde que é isso? De trás. Não, vou te mostrar, peraí. Aqui, ó. Esse carro só tinha quatro varetas. Aí, ó. O cara veio fazer o forro da nossa casa aqui de drywall e deixou essas varetas. <risos> Mentira! Aí eu fiz Mentira. uma. Mentira <risos> que Aqui, ó. Essa daqui é, ó. <risos> deixa eu dar uma pausa aqui, deixa eu rir um pouco, né? Eu catei uma, porque eu só tinha quatro, aí faltava uma. Ah, meu, o que dia você fez isso? Eu catei um Aí, essas varetinhas vai aqui, ó. Tomara que ele assista o um vídeo, pra ver o oh, que você ó. fez. Tá vendo essa coisinha aqui, ó? Isso. Aí você enfia a varetinha aqui, ó. Enfia onde? Aqui, ó. varetinha Dá uma cuspidinha, né? Pra <risos> Enfia aqui, beleza? Então agora eu vou mudar a câmera de lugar e vamos, vou pôr no carro ali, e vocês vão entender. Dá um pausa aí, amor. Pausa com a minha cara. Tá gravando? Tá. Foi enfiando, hein? Tá sentindo aí, amor? Nossa. Foi enfiando a varetinha. Tô sentindo nada. É, isso é normal. <risos> é. Você só vai achar que nós é valencioso, amor. Nossa. Deixou bem meio, bonitinho. Deixou as duas pontinhas. Ó. Depois a gente vai mostrar onde vai ficar essas pontinhas, né, mano é. Mostra só um, colocando só um, senão fica enchendo o saco. Vai dar um pause aí. Ah. É, ó. Né? Dá um pause aí. Não finge que deu pause, não, idiotas. Não, tá <risos> não, senão vai ficar muito chato. Colocando a varetinha. Ué, coloco... É simplesinho, viu? Ó. Só vai pôr. Eu coloco no rápido, Jume. Cuidado pra não... Falando então, né? Hum. Aí que bonitinho. Que bonitinho! Tá ruim de buraco, hein, meu? Hum. <risos> tá ruim de buraco, misericórdia. E a linguinha de fora? Olha lá, ó. Linguinha é a seduzência, né? <risos> <risos> Ai, senhor. Ó, o forro do drywall, hein? <risos> a linguinha dele. Ele fica tentando controlar, mas não consegue. Falei pro pessoal a música que eu tô ouvindo agora, ó. Ai meu Deus. É, logo, só me sangue... falta o dinheiro. Frank Sinatra. É. Ouvindo... Senhor de Deus. Tic de tic. Mas não é do Frank Sinatra, é essa não. Não tá sabe boa. Coloca aí no YouTube. Tic de tic. Ah, é que vocês s... não têm. Vocês né? ah, não, não, não têm sangue azul igual eu, pá. Vou escutar esse tipo de coisa. Misericórdia. É fluido. Só me falta, <risos> só me falta o dinheiro, ó. Ah, pô, Calma. Pô, calma. Pô, é fluido. <risos> É, é fluido só me falta o dinheiro Um dia eu vou ser rico, você vai ver só. Misericórdia. Vou comprar todos os gols quadrados do mundo E vou meter fogo todos. <risos> todos, não vai sobrar um <risos> Mentira, vou comprar tudo pra mim Nossa Senhora tá Quase, hein? tá no último já Agora vai ter que ir lá dentro, hein, irmão Aí, ó Esse último aqui, ó Ele é menor, tá? Ó, ele Não fica as pontinhas pra fora, ó Tá vendo? Ele fica todo escondidinho. Mas tem um porquê. Aqui, ó, o cara já manda pra mim, ó. Frente. Então quer dizer que esse lado é pra frente, né? Sim. Ó, é, ele é bonzinho, já escreve é. aí, ó. Tá vendo? Vamos lá? Vamos lá. Como é que vai botar essa câmera agora? Põe ela então vamos lá, ó. Aqui, cata o forrinho, joga aqui dentro, tal. E aí só sem encaixar aqui dentro, ó. Os ferrinhos, né? Os ferrinhos encaixam um aqui. Já tem os ganchinhos aí. Já tem a fendinha aqui pra você encaixar ele. Nas lateral, né? É. Uhum. De trás aqui agora é um pouquinho É a parte um pouquinho mais chata, tá? Eu deveria ter lavado a mão, né? Ó Tá vendo os ganchinhos ali, ó? Que é esse, esse aqui que vai esticar, ó Você tem que puxar e enganchar Aqui, ó E aí você abre o ganchinho pra cima Essa é a parte um pouquinho mais chatinha de fazer here uh and -huh. Vamos começar a esticar o bife O que que faz? Ó, estica aqui Eu faço assim Que dá um pouquinho mais de trabalho Mas é, é, fica bom Estica Não, tem que mostrar aqui sozinho dá? Esticou aqui, esticou aqui Ficou ah. <risos> Mas Bidu, o que que você marca? Pra gente ver aonde que tem que passar a cola Exatamente. Entendeu? É isso, ó que cola, amor? Cascola Ó Só para ter mais ou menos uma base, entendeu? Tem que ter noção também de passar cola, né? Certo. Porque... Ó, cascolinha Isso aqui é bom que você já dá umas baforadas já fica louco <risos> Mentira, <risos> não pode não Ó Idiante. Como é que funciona, cascolinha? Pega aqui com o pincelzinho Certo? Passou Dos dois lados Não é muito não, viu? Não vai lambecar, não. Ó. Não corta antes de passar cola. É, não corta. Senão se não se der alguma coisinha errada, você vai se foder. E não vai pôr culpa em mim, não. Às vezes eu acho que eu falo muito palavrão, né? Eu não sou assim. <risos> ah, filho <do> ego. <risos> ó, aí passa no paninho, no paninho é um pouquinho mais chato, viu, de passar, ó. Cuidado com a mão do outro lado com cola. Não, mas não pode vazar do outro lado não, não pode apertar muito a cola não, porque senão vai vazar do outro lado e vai aparecer. Passa só por cima, né? É, só aqui, ó, de leve, ó. Como se você estivesse acariciando a bunda da sua mulher, ó. Bem na maciosa. Quando você dá uns tapas assim, ó. Meu Deus é, do céu. Ah, pronto. Tem que varar um pouquinho pra cá, assim, ó. Em cima e embaixo da risca, é. certo? A primeira parte da frente e a parte de trás, depois a lateral. Já era, não tem segredo. Ah, tem gente que hum. coloca sem tirar o vidro, né? É. Eu arranco o vidro. É tão simplesinho arrancar o vidro. Eu só não mostrei arrancando o vidro porque eu não quero induzir ninguém a arrancar. Porque senão depois quebra só sobra pra mim, né? <risos> então vê vídeo aí no YouTube aí que os caras ensinam. Ó, põe o dedo aqui, ó. Tá colando ainda, tá vendo? ó Não pode, ó. Tem que esperar cinco minutinhos. Tem que esperar. Espera um pouquinho, ó. Aqui já não tá colando. Aqui já tá bom. Tá vendo, ó? Aqui hoje tá bem calor. Tá quente. Cola de contato. É. Isso aqui é cola de contato. Certo? Espera um tempinho. Se bem que aquele já vai colar, hein? Ó. Tá muito calor, né? É, tá colando já. Tá vendo? Vem moldando a lateral. Se quiser, já pode dar um pique na lateral aí, ó. Aqui você já pode cortar já. Dá um pique. Dá um piquezinho. Tá no vídeo? Tá. Foi? Não, não foi. Finalizando aqui, hein, ô cambada de corno. É o seguinte. Hoje que já é outro bem. dia, né, amor? Vamos é. enganar o pessoal falando que é o mesmo dia. Mas nós temos que ir trabalhar. Então, finalizando o vídeo, só pra mostrar pra vocês que. Nossa, tem cara chato, né, amor? Ai, não mostra funcionando. É você o quê? Então vamos lá. Mostrar ah, prontinho pra vocês como é que ficou, certo? Cala a boca, cachorro. Vou Mostrar, vamos mostrar. Mostra lá, vê se tá bem clarinho. Olha só, vê se tá bem clarinho. Ó, ah, é, ó. olha aí sim, aí mais pra cima, amor. Melhorou assim? É assim. porque senão ficam as manchas. Por causa Não, medo, assim, lá, tá assim, assim, assim, assim. A turma vai pensar que tá tudo sujo já. Assim, ó, que o charminho. Ó, ah, ó. Ensina aí, aqui. mostra aí. Ele tá aqui, ó. Essas emendinhas aqui, ó. É que aqui ainda vai vir o um vidro até aqui, certo? Então vai esconder Nossa, aqui se cantinho. o chapéu deixar, você vai. Mostra ó, aí. Essa emendinha é só... Vem com um aqui, ó. Aí você dobra assim, ó. E cola, ó. Já era. Já dá esse acabamentinho. Já dá mais um charminho. Fechou? É isso aí. É isso, mano? É isso. É isso? É isso? Ai, ah, ah. Cala <risos> então, finalizando o vídeo aí. Quero que... É, muito agradecer o carinho de todos, né, amor? É isso aí. Estamos de volta no canal, para a alegria de muitos e para a tristeza de muitos também. <risos> <risos> Ó, é. Tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente, hein? Muita gente. Nós poderíamos muito bem, né, amor? Com os nossos inscritos, achar uma tapeçariazinha aí, né? Fazer uma parceria e. <risos> Arruma o um carro pra nós. Não. O intuito do nosso canal é mostrar que dá pra fazer em casa, né amor? É isso aí. Mostrar do jeito que, que a gente faz. É desse jeitinho, filho. Podia muito bem aí achar, ó. Seguir o padrão dos youtubers aí, achar uns caras pra fazer, mas não é essa a ideia do canal. E outra, eu gosto de fazer isso também. Né amor? É isso aí. Friozinho, né? Então. Vamos dar uma rapidinha? <risos> <risos> Tchau, pessoal. Muito obrigado aí pelo carinho de todos. Espero que tenha ajudado. E não esquece de comentar aí, hein? O comentário é o que movimenta o, a merda do canal, né amor? É isso aí. Pra saber o que vocês querem que eu faça. Então, me segue no Instagram também. Bidu Garage e Ju Divas. É isso aí. Tchau. Deu pra entender? Entendi. Deu? Dei e entendi. Deu? Dei. Tchau. Deu.